Olá! Neste vídeo, demonstraremos como protocolar o pedido de alteração de dados pessoais. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional cujo registro ou visto esteja ativo e que deseja realizar alguma alteração nos dados pessoais, como nome, documentos, dentre outros. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida,